Com meu coração Agora não Por favor não brinque Com meus sentimentos Não, não, não, não Não, agora não Se é esse dessa essência Da paixão e do prazer Vou te dizer se tudo